Quem é que não teve aí de, de nós aí com Nossa, perto dos 40 é, anos um né? Eu, eu acho que eu, eu sou mais bobo, mas eu não cheguei a jogar, provavelmente, eu não, é. não tive um Atari, eu lembro que eu joguei Atari, da minha prima, do meu tio, algum deles tinham, mas eu peguei mais a época do, o que eu tive foi o Master System, mas também era época do 20 anos aí, eu tenho 33 33 Supernova ainda, não pegou, chegou a pegar o Atalho, mas pegou a época do... do, do, do, do, do Quem turismo? nunca Isso. teve que correr para uma autorizada ou uma eletrônica para trocar a torre do, do, do controle do Atalho jogando Decathlon? Nossa, atalho. meu lembra que você tinha que fazer um o velho. Esse Decathlon aí é um destruidor de controles, meu Cara, velho. sabe o que eu fiz Pelo uma época? Deus. Eu descobri lá no centro da cidade, tinha um cara que vendia aquelas torres separadas. Ele não... <risos> eu fui lá pedir dinheiro para minha mãe, cara, eu acho que eu comprei umas 10 torres. O cara só fez um negócio assim. E aprendi a trocar, torre. cara. Não, eu aprendi a trocar. Eu, estraguei ah, eu um lembro controle. disso, né? Eu ia comentar isso. Eu lembro, na verdade, eu não sei se esse dia foi você que foi comprar, mas eu lembro que o dia a tia chegou com um saco assim. E ela, ela lembra era a torre branca, né? Ela Baixa branca de, de plástico, isso. E aí tirava aquela capinha, capinha você trocava. trocava. A, a torre. E... Aí tinha os circuitos ali, né? Que você tinha que colocar certinho, né? Que eram quatro, né? Não sei se você lembra, Leandro, se você já, Se você trocou crescendo aquelas crescendo, torres. Impressionantemente não, cara. Eu tô sabendo. Ah, mano, agora. sério? Sério, o cara bem, jogou controle, controle quebrado bem. por anos. Não, eu nem jogado. O videogame ficou parado em casa por muito tempo por falta de controle, por causa desse bendito jogo de Puta casa. merda. O, o cara, cara... encontrou um lugar que vendia o controle. Foi uma, foi uma o tristeza. Adriano, esse cara era empreendedor. Enquanto todo mundo queria vender controles, queria vender o videogame completo, o cara fingiu que a torrezinha do controle ficou Esse foi muito esperto, cara. nossa não sabia, cara. Eu não sabia. Eu não sabia o cara que era um gênio, cara. E eu, e eu comprava muito a torre, porque, cara, o Decathlon detonava. E eu adorava aquilo, cara. O de corrida, né? O... Como é que chama? Enduro? Enduro. Não, tinha um de corrida lá. Qual, era? Qual que era? Meu, você tinha era que fritar não. o controle assim. Ah, todos tinha os jogos do no Atari... Novo, eu eu lança... E o salto com Vara, que é é, também... É, o salto com controle. Vara, cara. Você detonava o controle, Todo cara. jogo de, do Atari, os caras falavam que detonava o controle. Não tinha o que fazer. que o Atari, todo jogo tinha... Ficar lá. Eu lembro que eu joguei bem pouco, é. porque meu, meus tios acho que tinham, com. Acho que eu acabei jogando de alguém lá, mas. Eu lembro que eles falavam muito isso mesmo, que acabava com os controles do Atari. Nossa, o lembra jogador do Rio? Fazia uma, pro jogador fazia, o personagem fazer uma simples corrida, você tinha que ir para um lado esquerda-direita, esquerda-direita, de, depois só viu o barulho. Tac! Quebrou o controle. Quebrou o controle. Aí. Mas o seu nunca quebrou? Quebrou? Nossa, bonito. Ah, mas aí você levava na, na assistência pra trocar. Não, não. não ele falou outro. que ele ficou sem jogar. Você comprava até, outro velho. controle? Quando, quando encontrava. Eu, não, eu tô sabendo Nossa. desse negócio de trocar a torre agora, velho. cara de brincadeira. Atari, o Atari ficou, ficou parado muitos meses em casa sem poder jogar, porque não tinha Nossa, controle. Nossa, cara. Era só bater <risos> um fio que eu te falava, meu. <risos> até, então, até achar um lugar que vendia esse bendito controle foi uma tristeza. Nossa, Léo, caraca, velho. Cara, eu vi lá no teu, teu Instagram, Léo. É, é, é, você postou lá do River Hyde, não foi? River Hide. Ah, foi uma surpresa. Eu, eu não, eu, se eu fosse postar do River Hyde, eu, ia, eu ia postar mais pra frente, mas foi uma surpresa pra mim. Eu, de repente, eu abro o Instagram lá, tem lá um comentário do Adriano. Foi pra mim esse post, sabia? Eu aproveitei o embalo, né, mano? É. Eu aproveitei o embalo. Que você tinha comentado o post do X-Men que eu fiz? Foi. E eu não esperava, assim, de, é de repente fez um X-Men é do Super Nintendo. É X-Men, cara, maravilha, cara. É X-Men do Atari, não. Não, não, não, é o X-Men do Super Nintendo. X-Men do Atari, que queria ver. aí. jogo, cara? Eu melhorei um pouquinho, mas consegui ver esses jogos aí proibidos pra, pra menores. X-Men do Quando Zogio... eu peguei esse jogo aí, Poxa. eu esperava a minha mãe sair de casa e colocava ele. Cara, aquilo pra mim era... Que maluquice, cara, eu lembro... O era ver os Pixel se pegando. Tinha porque... Uma tesourinha? Uma... É uma tesoura, Leandro. Tem, também, é, tinha tinha um... não, uma X-Men? Não, Vexman. Não era X-Men. Era X-Men, era X-Men. Era X-Men, não era X-Men, era X-Men. Era X-Men. Né? um jogo proibido pra menores. Jogo proibido. um monte de Pixel, não dava nem pra saber que era um personagem, mas era. Proibido, proibido. Não, cara. Era tosco. resolução, era horrível. Era tosco. Vocês lembram de Hero? Hero, cara, eu eu, vagamente. Eu era um cara que ele tinha um helicópterozinho assim nas costas, que colocar bem. as bombinhas, cara. Bem Jogo bem. difícil, hein, cara. É, tá. Os jogos, jogos de antigamente é difícil, eram difíceis, né? Mas, Mas não, esse era, era Atari também. Atari, Atari, Atari, Atari também. É, voltando, cara, na Atari, o eu lembro o Enduro, River Raid. Voltando na que história do é River Raid, da postagem que ele comentou. Foi uma surpresa eu ter visto lá ele ter pedido pra eu fazer um post sobre um jogo, né? Falei, mano, esse cara deve adorar o River Ride pra fazer um pra pedir pra eu fazer Sabe um post Sabe por que eu adorava? A minha não. mãe pedia pra mim jogar. Porque, você se lembra André, a minha mãe gostava do Atari. E minha mãe joga, minha mãe joga até hoje, tá? Ela adora... Puta, ter quem? Mano, a minha mãe não oh, dá para ganhar irmão, dela mas de ter quem, assim, né? velho? quem? <risos> cara? A mulher bate, hein, cara? Não dá. Aliás, e apelona, cara, apelona hein? Da hora, apelona, mano. cara. Pode. Aliás, as nossas mães tinham uma técnica quando a gente era criança, né? O que, que elas faziam? esperava a gente dormir ficava jogando na madrugada inteira. Aí no Sim. dia seguinte a gente ia jogar a fase, a gente não passava nem a pau Dá pra cá esse controle, eu vou ensinar você aí. Pá, passava na primeira. Caramba! Dica, caraca, minha cara, mãe. nossas mães jogavam videogame, cara. A minha só jogou um Ela... pouquinho do Atari mesmo. A, minha não A não tá sua mãe gostava jogo, não. também? Não, no começo, quando chegou o Atari em casa, né? Todo mundo queria jogar aquele Pac-Man, o um jogo que vinha. Sabe o que, que minha mãe pediu uma vez de presente de aniversário? Um Playstation, cara. Minha mãe me Ué? pediu um Playstation. É. PlayStation, louco, Playstation. Minha mãe tem ah, um Playstation, cara. Playstation 2. Minha mãe tem, ela Nossa, joga, ela adora. Cara, que da hora. É, cara. Ela. Nossa, cara. Show. Incentivo, né, cara?